Bom dia, seres de luz! Estou muito feliz por estarmos reunidos novamente para mais uma meditação. Hoje teremos o nosso segundo dia do ciclo de meditações, conectando com o Eu Superior. Peço a todos que sentem-se confortavelmente e vá relaxando todo o seu corpo enquanto respira lenta e calmamente e vá se conectando no aqui e no agora. Visualize uma luz branca, platinada, vindo lá do alto, que vai descendo, descendo, descendo, passando pelos seus centros espirituais superiores, e penetra em seu ser a partir do seu chácara coronário e envolve todo o seu ser. Focalize sua atenção no seu coração e se deixe levar pela minha voz. Vamos nos conectar novamente com seu eu superior, com seu ser essencial. Vamos, dia a dia, durante este ciclo, fortalecendo a nossa conexão com o eu superior. Conscientemente, a partir do seu coração, conecte-se com esse ser superior, que é você mesmo, que está aí sempre disponível para para uma infinidade de possibilidades, um potencial enorme para cocriar a alegria, a paz, a saúde, a abundância infinita, etc. Para isso, é preciso reconhecê-lo e se conectar a ele diariamente o tempo todo, senti-lo no seu coração. Então, vamos exercitar isso? Não se preocupe, mesmo que não perceba ou não sinta nada a princípio. Só se entregue. Leve a sua consciência ao coração e, a partir do coração, repita comigo.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 com meu eu superior. Eu me abro para me conectar com meu eu superior. Vá tomando consciência de quem você é. Eu me abro para me conectar com o meu eu superior. Vá se conectando com esse ser verdadeiro que é você mesmo. Leve essa sensação e consciência no coração para o resto do seu dia. Tenha um lindo dia. Namaste.